Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo que vocês vão adorar que é o um sorteio de uma tesoura, dessa tesoura aí que tá na mesa eu já vim aqui mostrar essa tesoura pra vocês no vídeo de recebidos lá do Saia de Saia e essa tesoura tá fazendo muito sucesso, meninas e a Luciana lá do Saia de Saia decidiu sortear uma tesoura pra vocês, tá? tá? Então, vai ter algumas regrinhas e ela mesmo vai estar tá enviando aí pra ganhadora. Então, vai ter uma ganhadora. Eu vou falar um pouquinho, então, da tesoura antes de falar das regrinhas. Essa tesoura aqui é uma tesoura de corte e costura. Ela é reforçada, é uma tesoura de alfaiataria, tá? Ela, ela tem o cabo aqui, olha, todo emborrachada. Ela é revestida aqui, olha, de titânio. E é uma tesoura, agora que é, né? Porque essa tesoura aqui, quanto mais você usa, mais afiada ela vai ficando, ela não perde o corte nunca. Esta é a proposta dessa tesoura aqui de titânio, ela não perder o corte. Então, é ideal pra gente que costure, tá sempre aí, né? Cortando muitas peças, muitos tecidos, ela é ideal e ela sim, é uma tesoura ótima. Eu mostrei aqui no vídeo eu cortando com ela, ela é levinha, ela é muito gostosa aqui essa parte do cabo emborrachado, tá? Então é uma tesoura ótima aí para quem costura e a Luciana vai estar tá sorteando uma dessa tesoura aqui para vocês, tá bom? Então tem algumas regrinhas para seguir pra ganhar, para você poder ganhar essa tesoura. O sorteio vai ser lá pelo Instagram, então se você não tem o um Instagram, abaixe o Instagram aí no seu celular só para você participar do sorteio, é muito simples participar do sorteio, então não tem Instagram, cria um só para poder participar do sorteio, tá? A primeira regrinha é curtir a foto oficial do sorteio, tá? Vai estar tá escrito aí lá no Instagram, vai estar tá escrito foto oficial. Então, você tem que curtir e marcar três amigas, certo? Vocês podem participar quantas vezes quiser, desde que marquem. Três amigas diferentes em cada vez que você for marcar as pessoas. Não vale marcar perfil fake e nem gente famosa, tá bom? Quando saiu o resultado do sorteio, se você não seguir essas regrinhas, a hora que for confirmar lá se você faz tudo o que a gente está pedindo e você não seguiu uma das regras, por exemplo, você já é desclassificada. Então, tem que seguir... Todas as regrinhas, tá? Curtir a foto oficial, marcar três amigas na foto oficial... Seguir o Instagram do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia... E curtir também o Facebook do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia, tá? Então, são essas as regrinhas bem simples, facinho aí de participar. O, o sorteio vai começar hoje, dia 28 de fevereiro... E o resultado vai sair dia 28 de março, tá? Então, tem um mês aí pra participar do sorteio. E a sortuda vai levar essa tesoura pra casa. Meninas, vale a pena, hein? Não tem Instagram? Já baixa o Instagram aí pra poder participar. O resultado do sorteio vai sair no Instagram mesmo. Então, no dia 28 de março vai sair lá uma fotinho. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um stories na hora do sorteio, tá? É, e aí, eu vou entrar em contato pelo direct com a leitora, pra ela passar todos os dados pra Luciana poder enviar pra ela essa tesoura aqui de titânio que tá fazendo um sucesso, né, meninas? Meninas, toda costureira precisa de uma tesoura dessa, né? Vou falar o quê? Olha... A perfeição da tesoura, no vídeo de recebidos lá do Saia de Saia, eu mostrei eu cortando aqui o tecido, eu comparei até esta tesoura com a tesoura que eu uso e que eu achava que ela estava boa, né? É uma tesoura top e ela não perde o fio dela, ela não perde o corte, isso que é o mais bacana pra gente que costura. Só quem costura sabe quanto dura uma tesoura, né? Porque tá sempre aí perdendo corte, então só quem costura sabe como é importante né, não perder o corte, é uma coisa assim, né, que, ai meu Deus, a gente fica maravilhada com o negócio, e a tesoura é muito boa mesmo, tá? É, então eu vou deixar as regrinhas aqui embaixo, tá? E lá no Instagram também vai estar tá lá todo tudo descrito, as regrinhas para poder participar. Então dia 28 de março eu volto aqui com o resultado da sortuda que vai ganhar essa tesoura aí que não perde o corte, Lado saia de saia, ok, pessoal?